Olá! Nesse vídeo, irei ensinar a como usar a função frequência. A função frequência é uma fórmula matricial que retorna um vetor de valores com todas as contagens observadas. A frequência de determinados valores em um intervalo. Como exemplo, montei uma tabela com os valores aleatórios. A tabela de intervalos e iremos achar a frequência com a função frequência. Como se trata de uma fórmula matricial, vamos fazer para todos os números de uma vez só. Primeiro, selecione as células E3 a E5. Agora digite igual, frequência. Matriz e dados são os valores, então selecione as células B3 a B15 ponto e vírgula. Matriz binário são os intervalos. Então, selecione as células D3 a D5. Fecha parênteses e depois é preciso acionar três teclas simultaneamente. Ctrl mais Shift mais Enter. Assim é feita a frequência para todos os valores. Vamos conferir. Até 9, temos 4 registros, os valores 9, 1, 4 e 7. De 9 até 99, temos 2 registros. Os valores 10 e 80. De 99 até 999, temos 6 registros. Os valores são 788, 522, 200. 866, 999 e 998. No um intervalo maior que 999, temos um registro. O valor é 1000. Neste exemplo, é dada uma relação de notas de alunos que variam de 0 até 10. Deseja-se encontrar a frequência destas notas segundo dois critérios de intervalos de notas. O primeiro critério é este intervalo. Para encontrar a frequência deste intervalo, selecione as células G3 a G6. Digite igual, frequência. Selecione as notas as células D3 a D14 ponto e vírgula, selecione o intervalo as células F3 a F6. Agora, aperte as três teclas simultaneamente. Shift mais Ctrl mais Enter. É dada a frequência das notas. Para este outro critério, vamos realizar o mesmo processo. Primeiro, selecione as células de J3 a J12. Digite igual... Frequência. Selecione as células D3 a D14. Ponto e vírgula. Selecione as células I3 a I12. Agora, aperte as três teclas simultaneamente. Shift mais Ctrl mais Enter. É dada a frequência das notas. Neste exemplo, é dada uma relação de medidas de estatura em centímetros. Deseja-se obter uma tabela de frequência das estaturas entre 150 cm até 190 cm. Primeiro, selecione as células F3 a F5. Digite igual, frequência. Selecione as células C3 a C22. Ponto e vírgula. Selecione os intervalos E3 a E7. Agora, aperte as três teclas simultaneamente. Shift mais Ctrl mais Enter. É dada a frequência desse intervalo. É isso, pessoal. Obrigada.